Cortando tudo, cada cadão fica calado e o geral não fica mudo. Quer estudar, acha que merece, quer pesquisar, acha que merece, quer permanecer, acha que merece, aumenta o repasse do ICMS. Posso falar? Uhum. Bem, a reunião que acaba de se encerrar é, transcorreu muito bem, os pontos foram bastante detalhados, acredito que houve um avanço é, de ambas as partes, há um material extremamente rico para ser levado à Assembleia dos Estudantes e acredito que, é, falando de uma maneira bastante otimista, com esses avanços nós estamos chegando muito próximo de um final positivo para toda essa movimentação e vamos crescer com esse movimento aqui dentro da nossa universidade. Obrigado. Beleza. É... Oi, gente, a gente está acabando de sair da sexta reunião com, a re... com os membros da reitoria, os membros da negociação da reitoria. Essa, aparentemente, foi a primeira reunião que a gente pode falar que foi o mais perto de uma negociação. Nós tivemos avanços em algumas pautas, como, por exemplo, na da, na da moradia e... e alguns outros pontos, mas a gente não teve avanço em alguns outros pontos que são centrais, como a GR, por exemplo. Então, a gente vai levar o documento das contrapropostas para a reitoria, para a próxima Assembleia, para a gente discutir quais que serão os novos rumos do nosso movimento. É isso days.